Nós queremos cada vez mais fazer com que esse momento que hoje simboliza o lançamento em TV aberta da multiprogramação aqui para Brasília e que em janeiro está previsto o Rio e São Paulo, nós possamos avançar com a celeridade que, e a importância que o tema requer para que cada vez mais nós possamos transmitir a nossa população e fazer, da, e fazer da televisão esse grande canal de transmissão de conhecimento, esse grande canal de integração e que efetivamente propicie. A, a, ao nosso país ser também um exemplo de que, através da televisão, nós possamos fazer essa grande integração desse país continental. O Ministério das Comunicações não, digamos assim, descansará enquanto a gente não vê a democratização desse acesso sendo uma garantia de que realmente o Brasil vai ao caminho de democratizar os nossos meios de comunicação.